Tudo bom? Então, eu tô aqui pra falar de um assunto um pouquinho chato que aconteceu. E calma, gente, não é polêmica, relaxa. Que vocês sabem que eu sempre fui apaixonada por esmalte, que eu postava esmaltismo com uma certa frequência, mas aconteceu que as minhas unhas quebraram e elas estão muito, muito fracas. E calma, eu vou explicar o porquê. Então, uh, eu usei durante muito tempo uma base na Alpha Parf. eu tenho só o vidrinho, tipo, porque eu guardei, que eu realmente gosto muito e eu vou comprar um dia de novo. Custa em média 8 a 10 reais e eu só vi vendendo online, eu não vi uma loja física aqui na minha cidade que vendesse, por isso que eu ainda não comprei. E aí terminou, eu vou ter que esperar e tal, daí eu não comprei, mas é uma base muito boa, ela fez minhas unhas ficarem super fortes, super saudáveis e crescerem muito e elas não amarelaram. Eu uso esmalte com uma frequência muito grande e eu uso sem intervalo, eu vou trocando e vai indo. Então eu sei que isso não deve ser feito, que estraga a unha e tal, mas essa base foi uma das melhores bases que eu usei nesse quesito. Porque mesmo com as trocas de esmalte consecutivas, as minhas unhas continuaram muito fortes e muito branquinhas. Elas já eram amareladas quando eu comecei a usar e ela deu uma boa de uma clareada. E aí eu disse, tá, acabou, agora eu vou comprar uma base pra ir usando até que eu feche o valor de compra que me faz de frete grátis no site em que eu normalmente compro. E aí eu compro essa base, talvez eu compre duas pra manter, porque dura um mês e meio, dois meses uma base. Se eu comprar duas, eu vou ter por quatro meses, então é o tempo de eu juntar coisa pra comprar na loja e fechar o valor da entrega. Então, eu comprei uma base da Colorama, que eu não tenho mais o vidrinho, que eu já joguei fora. É uma base super comum e que eu já usei muito, que é, eu não me lembro se era de nutrição ou se era de crescimento. Mas é aquele vidrinho verde da Colorama. E ela é muito boa, minha unha continuou super forte, super grande, ficou um pouquinho mais amarelada. Isso é uma coisa que a base da Colorama me dá de desvantagem, assim... Mas pro valor dela, que é R$4,00 um vidrinho, é super ok. Eu não espero que ela vá manter minhas linhas super maravilhosas, que eu não tô pagando tanto assim. Então, mas tava me dando um super custo-benefício. Ela custava R$4,00, manteve minhas linhas fortes, compridas. E tava bom pra mim, sabe? Amarelada por amarelada eu já eu não ligava. Porque eu nunca fui de ficar sem esmalte. Eu sempre tava de unha pintada, então amarelo pra mim não fazia nada. E aí ela acabou... E eu fiquei com preguiça de comprar, eu precisava pintar a unha na hora. Aí eu peguei a base da Avon, que a minha tia tinha recém-comprado, tinha recém-chego da revistinha. Que é essa aqui. Essa aqui tá, tipo, na metade já de tudo que eu usei. E tem as fotos lá no post, bonitinho, de todas as coisas que eu tô falando aqui. Mas é a base da Avon, normal, niveladora. Uh, Nail Expert, base niveladora para unhas. E não tá vencida, gente. Vem em 2017, Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Foca! Então, tipo, não era pra fazer mal, sabe? E a minha unha começou a quebrar muito, lascar muito. Eu fiquei, juro, três semanas com ela na unha, trocando, todo final de semana eu fazia a unha, trocava bonitinho e botava ela de volta. E a minha unha começou a quebrar muito, muito, muito, muito. Começou a lascar, juro... Era assustador, parecia que eu tava doente, sabe? Porque a minha unha nunca foi assim. Eu sempre usei esmalte, eu sempre cuidei das minhas unhas. E de repente elas começaram a quebrar muito, a lascar muito. E aí a minha mãe disse assim, bom, então troca de base, vai que seja a base que não deu certo. Aí eu fui na farmácia e comprei essa aqui. Comprei a risquer, normal, é a 2 em 1. Um, e é a linha de tratamento, base 2 em 1. Um, e eu li no blog da Paulinha que era pra botar cravo na base. E, bom, eu pensei, ou eu fico com a unha clarinha, como ela tá agora, e fraca, ou eu fico com a unha um pouco mais amarelada, porque até onde eu sei cravo, amarela. Um pouco mais amarelada e forte, e aí eu uso um esmalte e ok, não, ninguém vai ver que tá amarela Eu escolhi ficar com a unha amarela. <risos> Eu não sei se vai ficar, porque eu tô recém na primeira aplicação. Eu fiz a base e eu vou deixar pra vocês o vídeo. Eu vou botar o videozinho Eu botei o cravo, esperei 24 horas Na verdade eu esperei 48 Porque eu sou dessas Aí a base, ela ficou Levemente mais amarela Essa aqui é uma base branca, ela é praticamente branca Então não dá pra ver direito que a base, Se a base ficou amarela ou não Eu posso dizer que ela ficou um pouquinho Menos branca Não dá pra entender, ela ficou um pouquinho mais amareladinha assim Mais pra cor gelo do que pra cor branca E eu apliquei Ficou com um cheirinho assim De cravo na unha agora agora que já faz um dia que eu passei já saiu mas eu vou te... o post do blog tá direitinho com todas as fotos explicadinhas com antes e depois da base uh, tem foto minha das minhas unhas no blog para vocês verem como elas sempre foram cumpridas tipo não é invenção na minha cabeça elas sempre foram compridas mesmo e tipo a galera me perguntava se era unha postiça sabe e agora minha unha tá assim cotoquinha eu tô tendo um negócio, sério. Eu tô há um mês sem usar nada de esmalte, faz, acho que duas semanas já que eu tô sem base da Von, Que eu tô com essa base da Risqué já. Uma semana eu usei só a base e na, agora, essa semana, eu tô eu botei o cravo, então eu já tô com, a, com o cravo na unha. E aí, a partir de agora, eu vou começar a cuidar. E eu vou fazer post pra contar pra vocês como é que tá sendo, que está funcionando, se não tá se vocês souberem alguma coisa que eu possa fazer pra ajudar a minha unha a ficar mais forte, deixem aqui nos comentários que eu vou usar e que eu vou testar e que eu vou contar aqui pra vocês se funcionou pra mim ou não. Eu sei que tem muita gente que se dá super bem com a base da Avon. Eu já conheço eu conheço um monte de gente que se dá, a minha tia usa numa boa, mas pra mim não deu, não funcionou. A minha unha não é muito dramática no sentido de que eu não tenho alergia a quase nada... Eu tive alergia a um glitter na minha vida E eu usei esmalte a vida inteira Então, tipo, eu realmente não tenho, sabe, dom de onde tirar alergia Porque eu nunca tive nada E essa foi a primeira Então eu vou cuidar, juro E eu vou contando pra vocês Então se inscrevam aqui no canal Pra ficar sabendo tudo o que acontece Me sigam nas minhas redes sociais Eu vou deixar todos, todos os links aqui embaixo Pra ficar mais fácil do que ficar botando aquele monte de coisa aqui na tela Que não vai juntar nada Que eu sei que vocês não vão curtir aquilo então eu vou botar tudo aqui no box de informação. É só clicar e seguir. Mais fácil e impossível. Vamos lá. Uh, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo. Tchau!